Hey guys, Ronel e Marcena aqui da English Experience. E você sabe como se diz em inglês falar mal de alguém? <risos> you just have to wait and see. Então acompanha o vídeo de hoje que é bem curtinho e já anota aí no seu caderno de dicas também. E claro, lembre-se de deixar seu joinha aqui no vídeo e se inscrever no meu canal, porque é essa forma que você me deixa ó, super, mega, hiper, ultra power feliz. So check it out! <música> A expressão correta é to throw shade. To throw shade. Então, exemplo, a aplicação de uma frase: I don't like him. All he does is throw shade at people. Eu não gosto dele. Tudo que ele faz é falar mal das pessoas. So that's it, guys. Eu espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilhe e lembre-se de se inscrever no meu canal também. Alright? See you!